Olá, chamo me chamo Andréia Pereira e fui aluna da Escola Secundária Afonso Alves Vieira entre os anos de 2010 e 2013. Fiz o curso profissional técnico marketing. Para finalizar o curso fiz formação em contexto de trabalho na empresa ESTE e a minha prova de aptidão profissional foi um plano de comunicação para a, para a equipa da, do projeto Fórmula nas escolas, um projeto em que participei também por, por sugestão de alguns professores na altura. Uh, quando terminei uh, o curso optei por uh, seguir a licenciatura no e só depois é que ingressei no mercado de trabalho, através de um, de um estágio profissional, uh, sendo que não fiquei na empresa onde fiz o estágio profissional, mas não muito tempo depois consegui trabalho como responsável de departamento de marketing na empresa onde ainda trabalho hoje. Acho que o facto de ter tirado o curso profissional na, na Afonso Lopes Vieira ajudou a um, que tivesse um, um currículo mais enriquecido, não só pelo facto de ser um curso mais prático e ter um, um estágio integrado, mas também por todas as atividades extracurriculares em que participei enquanto estive na escola, um, principalmente concursos mais de áreas criativas e, e o que se deu também muito à abertura que os professores tinham. Olá a todos, chamo-me Selma Seita e fui aluna da Escola Afonso Lopes Vieira, dos anos 2010 e 2013. Eu vim estudar na Exalve ao abrigo de um protocolo entre a Câmara de Liria e a Câmara de Agua Grande, na ilha de Santo Domingo Príncipe, com mais alguns colegas. Concluí o meu curso profissional em Martim, com sucesso, eu e os meus colegas. E fizemos um estágio e uma boa aptidão. A minha prova foi com o tema ecoturismo. Quando terminei o meu curso profissional, tive apoio de vários professores para o seguimento de estudo. E assim o fiz. E fiz um TESP e ingressei na licenciatura. Encontro-me a finalizar a minha licenciatura em Engenharia de Energia e Ambiente e desejo tudo muito bom para aquela escola. Obrigada. Olá, o meu nome é Mariana e venho com este vídeo partilhar um bocadinho do que foi o meu percurso na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, num curso profissional. O meu percurso escolar passou por, por um colégio até ao nono ano. E depois tive de escolher qual seria a área que eu queria seguir. Foi aí que eu percebi que na, na Exalve podia encontrar o curso profissional técnico de apoio à infância. Sinto que se tivesse ido logo trabalhar na área, teria ido muito bem preparada, com ferramentas adequadas à, à vida real, à vida prática de um jardim de infância. Depois, o que, o que optei por fazer foi... Um, seguir para o ensino superior. Uh, entretanto, consegui já terminar a licenciatura de educação básica e o mestrado em educação pré-escolar e ensino do primeiro ciclo do ensino básico. Trabalho há três anos numa associação, num projeto que me apaixona todos os dias, tem sido muito bom e ainda hoje dou por mim a revisitar alguns momentos, algum, algumas ferramentas que trago comigo desde o curso profissional. Um obrigado gigante aos professores, à Exalve, por me ter recebido, por me ter ensinado tanto e por me ter permitido chegar até aqui. Eu sou a Diana Barbosa. Frequentei no o meu secundário décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano na Escola Afonso Lopes Vieira, na Gândara, em Leiria. Uh, escolhi o curso Técnico Profissional de Apoio à Infância porque achei bastante enriquecedora e, e, e um curso que me identificava imenso. Tive um estágio numa instituição muito perto de casa, onde já conhecia hum, as crianças, algumas, ou seja, houve uma relação muito próxima entre mim e elas, hum, o, que, o que me fez ainda mais adorar, não é? Uh, o estágio em si, uh, no terceiro ano, então, fui de Erasmus para Espanha, o estágio também foi muito bom, numa, numa vertente, pronto, completamente diferente da que estamos habituados, num espaço educativo muito mais amplo, foi muito bom para mim. Eu agora estou a frequentar o Instituto Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e, e considero que estou bastante preparada. Posteriormente, também à vertente uh, do TESP ou a uh, licenciatura fazendo uh, os exames nacionais, eu optei por fazer o TESP. Obrigada! Olá, eu sou a Beatriz. Uh, andei na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, no curso profissional técnico na Sociedade de Saúde. Acabei o curso em 2017. Uh, a minha primeira FCT foi na, no Hospital Manuel da Guiar, nos Cuidados Continuados durante um mês. Uh, o última FCT, que foi no, no último ano do curso, tive no Hospital de Santo André, no, no treinamento de cardiologia, já durante quase três meses. Uh, persegui estudos, entrei no teste de odontologia na Escola Superior de Saúde de Leiria, onde tive durante dois anos a tirar o curso, e no último ano estagiei na, num lar de idosos, na Amiteia, nos Marrados. Depois disso, tive quatro meses a trabalhar lá, no mesmo lar, Fiquei lá a trabalhar porque não sabia se ia entrar na licenciatura ou não. Em outubro recebi a notificação que tinha entrado em terceira fase, na licenciatura de terapia ocupacional. Atualmente estou nesse curso. Estou no primeiro ano ainda do curso. Está a ser muito, muito bom. O facto de ter ido para aquela escola e ter seguido saúde deu-me um passo para continuar a querer -se seguir mais saúde e espero um dia estar a trabalhar na área em que estou a tirar agora. Não é por ir para um profissional que... não de... Não, não, não há entradas na universidade, isso é mentira. Nós conseguimos, eu consegui, estou lá agora, já estou lá há três anos. E agora, pronto, são mais três anos para acabar o curso e Deus queira que sim, que depois disto já esteja a trabalhar na área que eu quero. Olá, eu sou a Beatriz Soares e andei na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira onde frequentei o curso profissional Técnico Auxiliado de Saúde que terminei no ano 2017. Durante o curso tivemos dois estágios. No segundo ano estagiei, durante o mês, no Lar da Amitei. No terceiro ano, durante três meses, no Hospital Manuel da Guiar, nos cuidados continuados. No fim do curso, tivemos que apresentar uma PAP. E o tema do meu grupo foi a prática de exercício físico e uma alimentação equilibrada promovem um envelhecimento saudável. Após a conclusão do curso, continuei a trabalhar na mesma área. Estive na Amitei e agradeço desde já a oportunidade que nos deram. E agora vai fazer dois anos que estou na clínica de diálise dos parceiros. Para finalizar, quero agradecer muito à escola e a todos os professores por tudo o que nos ensinaram e, graças a eles, tornarmos-nos excelentes profissionais de saúde. Obrigada! Olá, o meu nome é Joel e sou com muito orgulho um ex aluno da Escola Secundária conforme Eu era aluno do curso de profissional técnico Auxiliar de Saúde e terminei o curso em 2016. A minha formação enquanto este trabalho foi realizada no Hospital Santo André, em Leibia. Tanto no bloco operatório como na urgência pediátrica. O tema da minha prova da aptidão profissional foi a longevidade no idoso e foi dos projetos que mais senti que foi gratificante e enriquecedor a nível tanto curricular como pessoal. Após a conclusão do curso profissional, ingressei na licenciatura em Biologia Humana, que estou neste momento de terminar e encontro-me, neste momento, a candidatar-me ao Mestrado de ensino Legal em Ciências Forenses. Ao longo da minha, da minha passagem pela Escola Secundária de Lopes de Vieira, todo Lopes Vieira, todo o meu progresso foi sempre tido em conta e toda a minha ideologia. De facto, eu não poderia ter escolhido uma melhor experiência de ensino de novo profissional uh, da Escola Secundária de